que eu tô? Ai! Ai! O que aconteceu? Quem é você? Por favor, fique calma. Né? Olha, meu nome é Marília e eu te prometo que vai ficar tudo bem. Você... Agora está no mundo espiritual. Mundo espiritual? Uhum. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu estava me sentindo assim, como você. Olha, antes de você atravessar o rio, eu vou te contar o que é que eu vivi aqui. Eu acho que eu posso te ajudar de alguma forma. Naquela noite, como em tantas outras, a ansiedade tomava conta de mim. Não conseguia me concentrar em nada. Me sentia triste, sozinha. E comecei a beber e a tomar tranquilizantes como se. A cabeça estava pesada, parecia que explodir E dessa vez nem a bebida e nem os remédios estavam aliviando com eu sentia. Por isso eu fui bebendo e aumentando a dose do remédio E nem percebi o quanto já havia bebido até que, de repente, eu senti uma dor muito forte, um calor, meu coração disparou, parecia que ia sair pela boca. Eu ouvi o som da música longe, muito longe. Eu dormi um bom tempo, não sei quanto tempo, mas um sono tranquilo, sem sonhos, sem pesadelos, ah. apenas um sono tranquilo. Comecei a despertar calmamente. E senti um desconforto estranho. Sabe, não, não era dor, nem tristeza, nada. Eu estava me sentindo vazia o ar me faltava a cabeça rodopiava logo eu que sempre fui tão determinada não sabia onde estava não aparecia ninguém para me ajudar eu queria conversar mas estava sozinha a solidão e o silêncio me incomodavam Quem é você? Onde é que eu estou? Eu estou me sentindo tão sozinha, tão vazia. Não se preocupe. Agora está tudo bem. Tome. vista esta roupa branca. Vestir essa roupa branca? Por que é que eu tenho que vestir essa roupa branca? Procure se acalmar. Eu explico. Ao passarmos para o mundo espiritual, ...somos levados a um local chamado Plano Intermediário. Plano espiritual? Plano intermediário? Quer dizer que eu morri? Mas antes, é preciso que se saiba a quantidade de máculas... ...adquirida durante a sua vida terrena. Máculas? Eu entendo. Por isso, você precisa vestir esta roupa branca... ...para poder atravessar o rio. Atravessar o rio? Calma, Marília. Eu explico. Conforme você for atravessando o rio... A sua roupa será tingida e a cor que ela assumir será correspondente à quantidade de máculas que você adquiriu durante sua vida terrena. Entendeu? Entendi. Máculas. Isso parece filme de ficção. Mas é a realidade. Sentir tanto frio, tanta sede, tanta fome em toda a minha vida, isso não acaba nunca? O tempo aqui não passa nunca? Está apenas começando. E aí, meu coração começou a se acalmar e aí eu criei coragem. Para ir até o rio. Até eu estou mais animada, Marília. Quer dizer então que podemos recomeçar. Claro! Mas é claro que sim. Sempre há uma nova chance. Mas não é um rio. É o um piocho E água tranquila, transparente. É limpa. É, Marília. Você está pronta? Tem um cigarro. Você vai comigo? Tenha coragem. Aqui começa a sua jornada pelo mundo espiritual. Vá em frente. Comecei a atravessar o rio Pé ante pé A margem parecia a cada momento ficar mais distante E aí, quando eu atravessei o rio, as minhas vestes estavam vermelhas. E sabe quem é que estava lá do outro lado me esperando? O dedicante. Isso mesmo. Nossa, Marília, foi muito corajosa. Você está bem? Eu tenho uma dúvida. A roupa de todo mundo fica tingida de vermelho? Não, Maria. A cor das roupas varia de acordo com a quantidade de máculas. Por exemplo, a roupa dos espíritos mais maculados tinge-se de preto. A seguir, por ordem decrescente de máculas, elas podem se tornar azuis, vermelhas, amarelas e assim por diante. Só a veste dos mais puros é que continua totalmente branca. Ah, mas a sua é amarela? É verdade. Eu ainda estou em aprimoramento. Mas já são confiados a mim determinados trabalhos. Ah, meu Deus, eu estou perdida. Não, Maria. Nada está perdido. Vamos lá? Lá onde? Ao fórum. Ah, oh, meu Deus. Eu vou ser julgada de vermelho? Ô, oh, meu pai. Como é que é esse juiz, hein? Você precisa se acalmar Antes de entrarmos Sente-se aqui Olha Marília O julgamento aqui É muito diferente dos julgamentos No mundo material Aqui Não há erros Ninguém é protegido de forma especial. Sei. Mas como é que é esse juiz? Assim, fisicamente, por exemplo. Ele, ele é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito. Ele é bom. Ele é mau. Depende. Depende de quê? Quando está sendo julgado, cada espírito vê a face do juiz Ema Dayô de forma diferente. Mas como assim? Para os perversos, ele tem os olhos brilhantes, assustadores, abre a boca até as orelhas. Quando fala, cospe fogo. Só de vê-lo, o espírito fica atemorizado. Ai, ai que taquicadinha. <risos> Só você mesmo, Maria. Mas olha, as pessoas boas o veem com uma expressão branda, afável, afetuosa, mais sóbria. E, naturalmente, o espírito sente simpatia e respeito por ele. Ai, que alívio, né? Agora, eu assim, minha roupa ficou vermelha. Onde você acha que me encaixo? Quer saber uma coisa? Vamos embora de uma vez. Não adianta nada ficar aqui, adianto. era enfrentar logo a situação. Entramos no prédio. Nos corredores havia algumas pessoas, todas esperando pelos seus julgamentos. Parecia o fórum do mundo material. Fui prestando atenção em tudo que via. Quando cheguei onde seria a minha audiência, senti um repio. E quando eu olhei para o lado, meu amigo já não estava comigo. Quando eu tive coragem de levantar os olhos... Aí meu corpo estremeceu. Vi o juiz olhando no fundo da minha alma Isso, isso me incomodou profundamente. Suas feições não eram afáveis, como havia dito meu dedicante. E naquele momento, aí eu desejei do fundo fundo do meu coração ter sido uma pessoa diferente, ter levado outro tipo de vida. O julgamento começou igualzinho aos que acontecem lá no mundo material. Julgamento de Marília Campos, nascida no mundo espiritual em 15 de agosto deste ano. Marília Campos se afastou da lei da natureza e consequentemente da vontade de Deus, a verdade. Seus atos foram movidos pelo materialismo, pelo egoísmo e pelo apego E foram geradores de desarmonia e infelicidade para si e seus semelhantes A partir deste momento, cada etapa da sua vida será mostrada E logo depois seus pecados serão julgados um a um Quando o rapaz terminou de ler meu processo Fui levada para frente de um espelho de cristal puro a minha vida passar como num filme, pecado por pecado, um a um, bem ali, diante dos meus olhos. Por um momento, eu me esqueci de onde eu estava, parecia sozinha e comecei a me justificar. Oi. Agora que você chega não eu sempre me atrasava, mas não fazia por mal. E o que custa esperar um pouco? Tá bom, muitas pessoas se chatearam comigo, eu perdi algumas amizades. Ah, nunca esperei por ninguém. Eu acho que eram os tranquilizantes que me deixavam com o um raciocínio mais lento. Mas o que é que eu podia fazer? Não conseguia dormir, só assim minha angústia se amenizava. Mas devia haver outro meio. Reconheço que. Errei. Olha, Rodrigo, eu não posso fazer nada. Eu não tenho mais como adiar essa dívida. Você tem que pagar. Mas não tem nem como fazer isso, nem como prorrogar essa data. Por não tem como prorrogar. Esse não negócio só meu. Eu não toco sozinha e eu preciso que você pague. Não... Ah, eu gostava de ganhar dinheiro. Era um prazer para estar Precisava estar sempre comprando alguma coisa Ou pelo menos saber que tinha muito dinheiro guardado Isso fazia com que eu sentisse segurança Mas será? Segurança do que? O que é que eu vou fazer agora com tudo que eu ganhei? Poderia ter dividido mais Poderia ter ajudado as pessoas Você não ligou para mim eu perdi o horário, não tinha reunião às oito horas da manhã. São 2 horas da tarde. Por que, é que você não ligou? Mas é incrível, eu tô cansada da incompetência de vocês. Você tá entendendo? Eu estou cansada da incompetência de vocês. Agora eu perco esse negócio, quem vai pagar? Eles eram muito incompetentes, tudo dependia de mim. O que é que eu poderia fazer? Poderia ter sido mais compreensiva, mais amiga. Não fui. Eu só pensei em mim e no dinheiro que iria ganhar. Meu medo de perder dinheiro, e posição, causou todos esses problemas. Marília, apresentamos a você tudo o que foi vivido no plano material. O que você sente em relação a isso? Eu sofri e sofrerei as consequências do que causei aos outros. Mágoas, ressentimentos. Na verdade, eu nunca me conformei com o que eu era nem com o que eu tinha. Você sabe que transgrediu as leis divinas, não é? E me arrependo profundamente Eu poderia ter sido muito feliz e não soube aproveitar tudo de bom que me era oferecido Na verdade eu nunca soube dar e nem agradecer O que você fará com a nova oportunidade que lhe está sendo dada? Agarrarei com todas as minhas forças, sem pensar no passado ou ficar com medo do futuro. Eu... Eu não esperava encontrar a vida após a minha morte. E hoje eu entendo que... Por várias encarnações eu errei e Que eu sou fruto de outras vidas Eu tenho poucas virtudes, mas... Usarei delas para recomeçar É um trabalho duro, Marília Você acha que tem condições de conseguir? Certeza. Eu consegui realmente me arrepender de tudo o mal que eu causei. Eu me sinto leve e com o coração cheio de amor e gratidão. Sendo assim, fica decidido que Marília ficará no plano intermediário para se aprimorar. assim, tão pensativa. Não é isso. É que esse tempo que eu que eu vivi lá foi muito bom. Aprendi muitas coisas e graças a isso, né, eu estou aqui agora com você. Mas sabe, eu tava pensando em comer ruim. A gente ter no coração, egoísmo, apego. E como é infinito o amor que Deus tem por nós. Mas espera aí, porque eu ainda não te contei tudo. <risos> Você está bem? Estou. Mas confesso que eu estou chocada. Eu sempre pensei que a minha vida fosse um problema meu. E não é bem assim. Marília, Deus teve piedade... e a trouxe para cá antes que você cometesse mais pecados... e não tivesse mais salvação. Eu entendo. Tudo que eu disse... No tribunal, é a verdade. Eu estou muito grata. Agora eu sei que eu estou no caminho certo. E eu nunca mais vou me queixar. Você é muito amada por Deus, Marília. Agora eu. Eu sinto quanto é profundo o seu amor que eu nunca me permiti sentir. E isso me deixa mais forte. O amor aí adormecido floresceu. É verdade. Eu fui muito amada e não soube corresponder a tanto amor. E essa. Essa é a maior lição da minha vida. <risos> vida. Mas eu. Eu realmente aprendi que o importante é amar e não querer ser amado. O mais importante é a vontade de amar. Eu sei disso. E sinto uma vontade imensa de passar isso para todo mundo. Bom, vamos, vamos começar o meu aprimoramento. Não vamos atrasar mais nem um minuto Tá bem? Agora vá, Maria. A minha dedicação com você Termina aqui você é feliz? Muito. Muito mesmo. Graças aos cultos e orações praticados pelos meus amigos, pelos meus parentes após a minha morte. Sabe? A prática do bem, a soma de méritos, virtudes, praticados pelos nossos descendentes, Ajudam muito a nossa elevação espiritual aqui. Bom, é por isso que agora eu estou de amarelo. Então quer dizer que, se minha mãe praticar o bem e fizer as outras pessoas felizes no plano material, eu também serei purificada mais rapidamente? Isso mesmo. E agora? Vá sem medo. Não pense no seu passado. Não se preocupe com o futuro. Vai. Porque sempre há uma chance de recomeçar.